Não, não. Agora sim, foi? Deu! Tá meio Olá. escuro aqui, mas deu maravilha, Marcelo. Seja muito bem-vindo! Imagino, muito... o prazer é todo meu. Muito bom. Desculpa o pequeno atraso aqui de conexão, mas está tudo certo. Não tem problema, que <risos> bom que tá isso aqui, deu certo. Seja bem-vindo, estavam falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, mas Ótimo. a tá presente, né? Pra coisa quem Coisa boa. Te <risos> Vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos bater esse papo sobre nutrição, que é sempre bom falar de nutrição, enfim. Acho que a nutrição, é como a gente fala, né, Fran? A gente tem conversado bastante sobre o assunto e é algo que cresceu tanto nos últimos anos em relação não só à parte de pesquisa, né, bem como a busca, seja do profissional, seja do, do próprio consumidor final, né, das as pessoas realmente tendo aí uma necessidade, uma busca de ferramentas e entendimento e mostrando que de fato a nutrição hoje ela tem sim os elementos essenciais vamos colocar dessa forma até fazer um trocadilho né mas tem esses esses elementos para boa saúde né acho que a gente pensa se nós formos olhar é, no passado e hoje em dia em relação à palavra longevidade eu acho que até em meio do que a gente está passando hoje em relação a toda essa pandemia, se a gente for olhar o termo longevidade, a gente vem, de fato, conseguindo viver mais. Né? Desde ali do, do advento dos, dos antibióticos, do próprio saneamento básico que vem Sim. lá de trás. Mas o que a gente tem percebido atualmente é que determinados costumes e, e padrões alimentares, é, de fato, por, por essa melhoria, faz com que nós vivamos um pouco mais. Mas, por outro lado, a gente tem percebido que nós estamos criando hábitos que são contra a nossa genética, ou contra o nosso... Nós estamos respeitando o nosso genoma. E a gente tem percebido que o termo viver mais nem sempre é viver mais com qualidade. E eu acho que quando a gente começa a pensar realmente na base, que é o estilo de vida, alimentação, o gerenciamento do sono o exercício físico né? e essa interação, de claro, com os nutrientes, aí sim a gente começa a entender que a palavra longevidade pode ser revertida em viver mais e viver bem. Eu acho que o padrão que a gente carrega há, há, há, há de anos para cá da história de viver mais, mas sem qualidade, está começando a ser revisto, né? Quando a gente fala em longevidade, por exemplo, que a gente vai acabar falando disso, né, de vitamina C, vitamina D, isso vai estar inerente à longevidade. É, eu fico muito assustado quando eu penso nesse termo e vejo hoje um padrão, é, as pessoas aceitando um certo, tendo um certo conformismo com esse padrão de envelhecimento que a gente encontra hoje, né? Hoje, por exemplo, você olha um idoso. E você olha para esse idoso e acha que é normal ele ter aquela postura cifótica, aquela dificuldade uhum. de caminhar, aquela ausência de vitalidade. E, por outro lado, você encontra pessoas idosas que descobriram no estilo de vida, e aí entra a nutrição, no sentido de viver mais, mas com qualidade. Então, você tem inúmeros exemplos aí que a gente vê... É, no dia a dia, de pessoas que optaram, e pessoas comuns, nós estamos falando de, né, de pessoas diferenciadas, são simplesmente que pessoas que resolveram modificar, entender que a nutrição e o exercício, o gerenciamento do sono, está associado à longevidade e com qualidade. Então, acho que dentro desse contexto, a gente precisa quebrar um pouquinho esse paradigma de achar que é normal nós olharmos para um idoso sarcopênico, sem massa muscular, e achar que isso é normal. Isso me preocupa quando a gente olha o conceito de sarcopenia, é, onde você coloca assim que em 1997, esse conceito coloca que é uma perda voluntária da massa muscular. Hum. E quando você escuta voluntária, existe justamente esse certo conformismo. E aí que a gente tem que olhar que, apesar de ter esse conceito, que até no ano passado, em 2018, foi revisto vários dos conceitos, por exemplo, de envelhecimento e sarcopenia. Mas a gente criou esse certo conformismo de que, olha, se eu estou envelhecendo, estou gostando de alguns comentários aqui no, né, no, no perfil, assim, envelhecer é fisiológico, apodrecer é opcional. E assim, claro que indo ao extremo, mas o que a gente observa é que quando a gente olha a nutrição, o estilo de vida, sim. Esse processo sarcopênico patológico que a gente encontra, essa ausência de vitalidade, nada mais é do que opção, op, opcional. São, são escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida que vão comprometendo. E, óbvio, quando a gente fala é, escolhas, invariavelmente nós vamos passar no ajuste nutricional. Desde a preocupação com o padrão energético proteico, e principalmente ao padrão qualitativo. E aí a gente vai entrar nessa seara, que é a parte de micronutrientes, e eu gosto de citar, por exemplo, uma, dois estudos que eu acho bem convenientes para o que a gente vai falar agora, que um é, eles fizeram uma análise de dose-resposta no consumo de frutos e vegetais uhum. e avaliaram essa questão de dose-resposta em termos com risco de mortalidade, né? Uhum. Ou, ou risco, vamos colocar, de sobrevivência. E viram que as pessoas que, dentro de um estudo, cara, era um estudo retrospectivo, mas que na sua essência dizia o seguinte, as pessoas que consumiam mais, mais de 500 gramas de frutos e vegetais elas tiveram esse risco minimizado. As pessoas que tiveram menos que 500 gramas, o risco é aumentado. Uhum. E aí, quando você passa para pensar isso, por que frutos e vegetais? Porque, basicamente, nós estamos falando dos compostos bioativos, dos micronutrientes presentes nesse, nesses alimentos. E que, de fato, são os alimentos que eu falo que nos trazem a homeostase orgânica. Eu brinco, Fran, eu digo o seguinte, o sujeito ele pode chegar numa padaria e pedir um enroladinho de queijo e, com, e um café, com, enfim, com leite, o que for. e É o seguinte, ele vai é, é, é, sobreviver? Vai, ele vai sobreviver. Porque energia ele vai tirar daquilo. A questão é, como que ele vai sobreviver? Então, exatamente eu digo assim que, né? Exatamente, os macronutrientes, eles, ok, garantem essa energia, mas o equilíbrio orgânico é feito pelos micronutrientes. E aí, quando você vai, para eu a gente entrar no assunto, quando você busca, por exemplo, a relação de sarcopenia, é, longevidade e frutos e vegetais, tem estudo que diz o seguinte, que endosos que consumiram, em média, duas porções de, de vegetais e três porções de frutas por dia, vamos entender duas porções de vegetais como 150 gramas, Cada porção de vegetal, e vamos entender como frutas, três porções de fruta, cada uma com 120 gramas. Ou seja, seria pelo menos, pelo menos, comer três frutas para garantir o um mínimo de micronutrientes e duas porções de vegetais por dia. Quer dizer, seria cada porção seria meio prato de salada no almoço e meio prato de salada no jantar. isso O que, isso não, é menos... muito comum, o que né? não é muito. E isso melhorou. Ao, ao, a capacidade funcional dos indivíduos uhum. Reduzir o risco de queda Nossa Por que, que reduz o risco de queda? Porque aumenta a capacidade funcional uhum. E aí uhum. o que a gente percebe Mais uma vez Eu posso sobreviver, posso ir até 90? 100 anos? Posso, vai depender das minhas escolhas Você pega, por exemplo Os, os centenários de Okinawa né? Eu gosto muito de falar dos centenários de Okinawa Os centenários de Okinawa Eles eles têm na sua essência basicamente compostos bioativos, um grande consumo de chás, uhum. o exercício é, é o contato com a terra, então eles têm uhum. muito a questão da agricultura, o tai chi que eles usam tanto como exercício e como meditação, meditação. e o gerenciamento absurdo do estresse em meio à localização que eles vivem. Então, não tem jeito, sabe, Fran? A gente, eu sei que a gente volta e meia tem conversado sobre isso e eu acho que vale a pena a gente começar essa live tocando Sim. nesse assunto, é que invariavelmente nós vamos cair no estilo de vida. E acho que as pessoas que aprendem a lidar com isso vivem mais e melhor e as pessoas que não aprendem a lidar com isso podem até viver mais, mas com uma ausência... Significativamente, significativamente da qualidade. Eu acho que a partir desse momento a gente tem que realmente se aprofundar no conceito de micronutrientes, porque é aí que vai estar a nossa a nossa essência né, de longevidade. É e sem dúvida, né, Marcelo? Porque a gente vê que já há uma diferença na consciência das pessoas em termos de você, de a gente buscar é, alimentos mais saudáveis, um estilo de vida melhor mas não dá para desconsiderar que sim, a gente vive um estresse diferente. E também tem um estudo muito bacana que foi feito, começou lá em 1927, não sei se a gente já comentou sobre esse estudo, é, e ele foi avaliando o solo e foi avaliando a qualidade dos nutrientes ao longo das décadas. Então, de Fantástico. década em década, eles avaliaram. Eram 27 tipos de vegetais, é, 10... De, verd... de frutas Cortes de carne, leite E foi se vendo que ao longo do tempo Esses alimentos perderam os nutrientes Então a gente já não tem mais Nos alimentos hoje Os nutrientes todos que eram encontrados Nos alimentos dos nossos avós Então é importante que junto Com essa consciência né, Para que a gente tenha um envelhecimento Saudável A gente também tem, pode lançar a mão Dos suplementos né, Que vão complementar né, a nossa dieta para que a gente consiga sim ter uma qualidade de vida melhor, que a gente consiga ter uma longevidade, mas uma longevidade com autonomia, principalmente, né? porque acho que uma das grandes preocupações que a gente tem é de envelhecer e depender. Perfeito. E para isso, acho que esse cuidar né, da nossa saúde, a gente prestar atenção no que a gente come, conseguir chegar no, na quantidade de macro e micronutrientes que a gente deveria estar consumindo ao longo do dia é fundamental. Mas nem sempre é possível, né? Essa, essa, Nem sempre a gente consegue ter um prato variado. Pensando nas nossas crianças também, né? Eu tenho uma uh, vamos vamos várias... chegar nelas já, já. Pois As é. crianças, então, hoje em dia, é, é o paladar cada vez mais monótono. Exatamente. E é muito difícil você conseguir a variabilidade dentro do que a ciência coloca. Por mais que a gente saiba que há, sim, uma possibilidade de se conseguir... Muito bem, no papel é tudo muito bonito, a Exato. questão é como que você vai traduzir isso. Eu Até brinco porque eu, eu, você tem criança, eu também, assim, é difícil você conseguir muitas vezes introduzir um determinado alimento que você sabe que é importante ali para dar o um mínimo de uma oferta de micronutrientes, mas não vai, não vai, mas não vai, vai de jeito nenhum, é muito difícil. É. Então eu, a gente tem que ter ferramentas para isso. É, eu brinco com a minha filha que até enquanto eu preparava a papinha dela, né, e que dava na boquinha. OK, agora depois que ela começou a aprender o não, é difícil a gente ter essa diversidade e conseguir chegar uma quantidade também ideal, né? E aí Sem dúvida. pensando, principalmente agora, que é o tema da nossa live, dos micronutrientes das vitaminas, né, pensando na vitamina C e na vitamina D, quando a gente olha para elas e os benefícios que elas podem trazer para o nosso organismo adulto ou infantil ou idoso, é importante a gente entender esses benefícios e saber que sim, a suplementação ela pode estar tá sendo uma aliada. Para que a gente consiga atingir a quantidade que a gente precisa diariamente e receber esses benefícios, desse, principalmente né, dessas duas vitaminas, que é o nosso tema. Então, Marcelo, acho que a gente pode começar falando né, dos benefícios da vitamina D, da vitamina C... Vamos lá. É, acho que é bastante rica, são extremamente ricas Sem dúvida. as vitaminas né, para o nosso organismo. Eu acho que sim, eu acho que o primeiro. Eu acho que eu queria até puxar um gancho do que você falou, que acho que seria a introdução do assunto, quando você citou esse artigo histórico, né? Que ele vem trazendo a, a alteração do solo em relação a, a, a micronutrientes. E aí você pensa assim, né? Muito bem. Então, quer dizer, quando eu pego um guideline que diz que eu preciso consumir, por exemplo, a, em torno, uma, uma, uma tangerina que tem em torno de 110 miligramas de vitamina C, por aí, 100 miligramas, numa tangerina de 150 gramas, aproximadamente. Ok. Só que que tangerina que é essa atualmente que está chegando no nosso... né? E aí a gente pensa nisso. Por exemplo, eu peguei um estudo há pouco de suco de laranja... E esse, eu, Aliás, uma sequência de estudos de suco de laranja, que é o mais clássico que a gente vê uhum. é, em 100 ml, por exemplo, para fazer uma conta, eu vi variabilidade, uh, isso em produto in natura, que você, seria você acabar de fazer o suco de laranja, de 25 miligramas até 94 miligramas ah, é. em 100 ml. Nossa. E aí vamos partir do... Isso você realmente fazendo o suco ali na hora. Né? E aí quando você pensa na vitamina C O, o suco pronto né? Aquele que foi industrializado Mesmo ele sem adição de, a, a, a, de suco de maçã Dos açúcares A gente percebe num estudo Que saiu em 2015 Que ele comparou com suco in natura Avaliando em três momentos No momento da abertura da embalagem Com quatro dias, com oito dias E com 12 dias A gente vê praticamente que para uma porção de, uma, de, de fruta in natura, do suco in natura, eu preciso praticamente dobrar aquilo em relação ao, fru, ao, ao suco pasteurizado. Olha Isso assim. porque nós estamos falando do suco 100% natural. É. Então, por exemplo, esse estudo comparou que 100 ml de um suco de laranja, no, no momento que você abre, você tem em torno de 25 miligramas. O suco de garrafa, quando você abre, ele vai ter de, on, de 8 a 11 miligramas. Então, ainda tem esse detalhe, quer dizer, ah, o suco de laranja tem, mas pera lá, que suco é esse? Outra coisa, eles fizeram o que a gente chama de T0, T1, T2 e T3, ou seja, 0, 4 dias, 8 dias e 12 dias. Então, além do preparo, ou além da compra, quanto tempo que você está demorando para tomar aquele suco? Então, tem isso, tem a forma com que o solo está me trazendo esse alimento e o fator mais agravante como que eu estou absorvendo e se eu estou absorvendo, o quanto que eu estou depletando. Então as variáveis, é, por mais que a gente tenha algumas recomendações, as variáveis são individuais. A gente tá. tem os dados é, é, gerais que a gente pode colocar epidemiológicos, mas eu preciso entender o ser humano dentro do seu contexto individual. Então, eu já trouxe quatro variáveis. O solo, a, a forma com que isso está sendo ofertada, a minha biodisponibilidade e o quanto que eu depleto. Por exemplo, a gente sabe que o estresse recruta brutalmente micronutrientes. Né? A gente tem depressão de neurotransmissores, alterações hormonais, alterações de micronutrientes em, em frente ao estresse. Por exemplo, a gente vai falar de vitamina C. De fato, a vitamina C tem uma ação direta em cima de leucócitos. Uhum. Ao mesmo tempo, quando eu estou sobre um fator de injúria, que é um estresse, seja ele emocional ou seja ele fisiológico, eu tenho ativação de leucócitos. Leucócitos são as células do sistema imunológico, tem ali num primeiro momento, na primeira linha de defesa, principalmente neutrófilos e monócitos, que estão ali, recebendo essa informação dos hormônios do estresse que é o cortisol para a linha de frente então eles eles se ativam quando eles se ativam obviamente eu estou gastando mais ou seja eu gasto só em termos calóricos para cada vez que eu tenho ativação de leucócitos numa situação de injúria pelo menos 500 calorias toda vez que eu tenho uma situação aguda de injúria uhum. obviamente micronutrientes são são depletados nessa condição então, vamos falar da vitamina C. Eu tenho essa depleção de vitamina C. Eu necessito ofertar mais. Por exemplo, pequenos resfriados, Fran, aumentam a excreção de vitamina C. Né? Uhum. O estresse aumenta uhum. a esfoliação uhum. de vitamina C. E por aí a gente pode criar diversas situações em relação à vitamina C, na qual você tem uma função importante dela no sistema imunológico, assim como a vitamina D, nós sabemos que leucócitos também tem receptores para vitamina D então quando a gente fala de vitamina D para vitamina e vitamina C pensando em sistema imunológico isso é uma é uma é uma é uma simbiose para você ter ideia já que nós estamos falando de imunologia se fizeram uma pesquisa com os pacientes na grande maioria dos pacientes internados com covid né isso na Europa se não me falha a memória a sua grande maioria tinham níveis de 25 hidroxivitamina D abaixo de 24 nanogramas por decilitro. Uhum. O que a gente observa é que existe uma correlação que ela é diretamente proporcional no sentido de... Se eu tenho melhores níveis de vitamina D, melhor é a minha eficiência imunológica. E um dado que me assusta, Fran, na vitamina D, eu peguei recentemente, foi em 2018... Um dado da vita, das concentrações de vitamina D é, é, é, na no, nos estados brasileiros, de acordo com a região, a gente viu que a região nordeste, por conta do espaço do, da, da grande é, é, é, exposição solar, em média, a pres em média, valores de 29,9 nanogramas por decilitro. Nós estamos considerando que insuficiência seria de 20 a 32, né? Ou seja, o ideal hoje que a gente está falando de vitamina D é garantir pelo menos em torno de 40 nanogramas por decilitro. Há um consenso aí que se joga entre 40 e 60, enfim. Os outros estados, Frank, vem região norte, região sudeste, sul, centro-oeste, é tudo para baixo de 29,9%. Justo, porque uma coisa que a gente você falou dos fatores aí da vitamina C, né? A gente se for lembrar da vitamina D, sim, a vitamina D a gente precisa do sol, né? Para sintetizar a nossa vitamina D. Só que quando a gente fala em precisa de sol, de, de se expor ao sol, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, que não é só unicamente a exposição por um tempo, que é mais ou menos aí 15, 20 minutos, né? Que se fala de exposição ao sol. Mas a gente tem que ver qual é a latitude que a gente está morando. Né? E qual Exatamente. a que a gente está expondo Qual é a cor Perfeito. da nossa pele Tudo isso tem que ser levado Em consideração quando a gente fala Em exposição de sol suficiente Para ter uma conversão de vitamina D Suficiente no nosso organismo né? Para a gente requerir nos níveis Ideais, né? os níveis que são ideais Que a gente tem a insuficiência Ou a deficiência E só trazendo os números Marcelo da, da quantidade de pessoas né? Teve um estudo aí que mostrou que em torno de 45% da população brasileira tem insuficiência de vitamina D. A deficiência, que são níveis abaixo de 20 nan nan nan nanogramas por ml, chega a ser 28% da população. Então é um Olha risco isso. muito alto né, que a gente percebe que tem. E uma coisa que também acho que é legal a gente conversar depois um pouquinho, só para não esquecer, é a questão do excesso que é muito difícil a gente chegar com a suplementação a um excesso de vitamina D, né? mesmo com essa exposição ao sol. E o um detalhe também de ser uma exposição no sol, ao sol sem protetor solar. Exatamente, né? e, exatamente. Gente... É 15 a 20 minutos em países tropica... tropicais, né? que você está ali muito próximo à, à linha à, do meridiano central, ali, que seria do, uhum. do, do, do, na latitude ali mais próxima ao hemisfério central. E aí você tem ali essa questão da, da intensidade do sol. Então nós estamos falando de uma intensidade alta de 15 a 20 minutos sem protetor solar. Aí o que, que a gente vê hoje em dia? As pessoas elas estão expostas com o protetor solar e muitas vezes atrás de vidros, achando que se eu tomar um sol aqui... Né? A gente sabe que o raio UVB, independentemente da do vidro que você esteja, ele vai ser bloqueado. Sim. Então, você por mais que você esteja sentindo aquele calorzinho do sol, a gente sabe que isso não é suficiente para pegar o 7 de hidrocolesterol, é, hidro transformar ali na sua forma que é o calciferol, uhum. para ir então lá para o fígado, gerar 25 hidroxivitamina D, para depois ir ali para os rins gerar 1,25, que é a forma ativa. Então, esse processo começa na exposição real. E hoje em dia, quer dizer, você pensa que as pessoas vivem cada vez mais em ambientes fechados, com a luz fria, em aquários de vidros ou mesmo em aquários de concreto. E aí a exposição fica muito difícil, Tem né? Sem dúvida. E a gente, a gente que está aqui no Sul, né? Agora mesmo, a exposição se torna ainda mais difícil a gente conseguir essa exposição diária por esse tempo, né, numa parte que seja considerável do nosso organismo, sem é, que consiga realmente ter efeito. Então, tudo isso a gente tem que realmente lembrar, né, para que a gente, mesmo tomando sol, entre, aí veio uma pergunta aqui, qual o melhor horário? Sim, entre 10 e 14 horas, normalmente, é né, o sol mais forte. Então, esse é o horário ideal do sol. Mas considerando todos esses fatores, porque senão a gente também não vai ter uma dose efetiva sendo transformada no nosso organismo, né? E, e eu gosto desse seu ponto de vista, Fran, porque quando a gente. É, eu acho que quando a gente faz uma, uma comunicação dessa, de falar de suplemento e ao mesmo tempo falar de estilo de vida, é, essa ponderação que você traz do sol é fundamental, porque você está mostrando o seguinte: olha. Nós temos sim condições de ter a nossa síntese endógena de vitamina D e gozar de todos os benefícios. A questão é em que situação eu estou inserido ao ponto de me dar a oportunidade de ter essa síntese uhum. endógena. Então, veja, se eu estou num país tropical, né, o sol, apino e eu tenho condições de fazer isso, claro, vamos ao sol, sem problema nenhum. Agora, se eu não tenho condições... Nós sabemos que na forma de alimento, é mais a, a, a, a, a, a, a oferta é muito pequena e vem na forma do ergocalciferol, uhum. que não é uma forma muito biodisponível. Tem que pensar no calciferol. Então, ou eu me exponho ao sol, ou eu suplemento. São as duas opções. Agora, se você está se expondo ao sol, maravilha. O que você tem que pensar? Todo no período de verão, sol, consigo ir? Maravilha! Dozei minha vitamina D, tá legal? Tá passando lá dos 40? Maravilha! O que, que vai acontecer? Vai vir um período depois de nuvem, inverno. Ou então eu tô no verão e não consigo me expor. Eu tô no verão, o sol tá rachando lá fora e eu tô dentro do escritório. E eu tô tomando solzinho na nuca do vidro e não tá adiantando nada. O que, que eu vou fazer? Eu quero continuar gozando dos benefícios da vitamina D. Então o que eu vou fazer? Eu vou suplementar. Claro. quer dizer nós temos por exemplo estudos de vitamina D e risco de mortalidade tem um estudo conduzido se não me fala não sei se foi no Canadá no Dinamarca um estudo da Dinamarca que foi conduzido de 1973 a 2000, 1976 a 2013 avaliando o risco de mortalidade e vitamina D estudo de correlação e perceberam, claro, que correlação não é causalidade, mas a gente tem que abrir os olhos para a correlação. E eles viram que os indivíduos que tinham níveis de vitamina D abaixo de 30 nanogramas por decilitro, o risco de mortalidade aumenta em 20%, na verdade 19%. Por quê? Quando a gente vai olhar câncer de mama, a gente tem uma redução no risco em 37% com níveis adequados de vitamina D. Câncer coloretal, 45%, linfomas, 52%. Então veja, quando a gente começa resistência à insulina, você também tem, por exemplo, você modifica, você silencia, expressa, liga e desliga genes que estão associados, por exemplo, a genes da secreção de insulina. Tem estudos comparando indivíduos com resistência à insulina, né, é. evoluindo para uma diabetes, onde se compara dieta e dieta com suplementação e o outro dieta e dieta sem suplementação, os indivíduos realmente que marcaram a melhora significativa da resistência à insulina em relação à sua secreção foram justamente os indivíduos que foram suplementados com vitamina D. Sim. Quando eu penso na obesidade, é outro, é outro ponto que eu vejo na obesidade, por exemplo... É... A gente tem a inflamação, a obesidade é uma doença inflamatória, né? É o tecido adiposo aumentando, se diferenciando, a gente chama isso de uma inflamação crônica de baixo grau. E hoje a gente estuda muito isso, né? Que as doenças modernas, elas são baseadas em pequenos processos inflamatórios que seguram por muito tempo. E hoje a gente tem visto que a vitamina D, ela atua com a sua ação anti-inflamatória. E aí tem um estudo que mostra que a vitamina D atua positivamente na sensibilidade à leptina. Porque é uma... o processo inflamatório inibe o gerenciamento, vamos colocar assim, né o gerenciamento da leptina no controle do apetite. Então, toda vez que eu gerencio o processo inflamatório, que eu modulo o processo inflamatório, eu melhoro a ação da leptina no controle do apetite. Se eu tenho a leptina atuando no meu hipotálamo, eu controlo melhor a minha ansiedade. Eu consigo seguir um padrão alimentar. Então, veja, a vitamina D, eu não posso mais ficar pensando na vitamina D simplesmente em osso, não. crescimento né, e músculo. É, claro que músculo, a gente pode até comentar algumas coisas que têm uns benefícios bem interessantes. Mas eu tenho que pensar nesses outros aspectos. Por exemplo, cálcio. A deficiência de vitamina D, você tem uma absorção do cálcio em torno de 10% a 15%. Mas Quando sim. você tem níveis satisfatórios de vitamina D, isso vai a 60% a 80% de absorção do cálcio. Então, se eu tenho uma, uma mulher pós-menopausada, sofrendo de uma osteopenia, não adianta eu entupir ela de cálcio sem ter o ajuste da vitamina D e controlar o paratormônio. Sim, sim. E aí, às vezes, as pessoas ficam buscando as fontes de cálcio, sendo que... Se eu tenho níveis satisfatórios de vitamina D, eu posso ofertar cálcio na forma de vegetais, que são, é um cálcio extremamente biodisponível, juntamente com a vitamina D, e ainda gozo de uma série de compostos bioativos presentes naquele vegetal. Então, a história do sinergismo, e é isso que a gente tem que pensar. Então, a vitamina D... Eu sou suspeito para falar dela, porque realmente eu acho que a vitamina D ela vai, tem que ser, fazer parte é, de uma conduta de todo e qualquer profissional de saúde. Hum. Não é o uso recreativo, aleatório, e sim é o uso certo, controlado, seja por um profissional, seja por uma pessoa que necessita o acompanhamento, precisa ali estar monitorando, mas é essencial não fechar os olhos para a vitamina D, se Entendi. eu não tenho condições de me expor os raios solares. Sem dúvida. E tem as gestantes também, né, Marcelo, que também tem benefícios para a gestante quando suplementa com a vitamina D. Então, tem esses efeitos. Tem alguns estudos também que demonstram a relação de baixos níveis de vitamina D com a depressão. Então, a gente vê que ela oh. tem uma série de funções no nosso organismo, que sim, como você falou perfeitamente, vão muito além da saúde dos ossos, né, prevenção Sim. de ractismo nas, nas crianças, então vai muito além disso. E é importante a gente olhar para a vitamina D com todos esses efeitos que ela tem e buscar né, ter os níveis aí adequados. Marcelo, eu só vou responder aqui, tem várias pessoas colocando perguntas, gente, a gente vai tentar responder claro, todas você, as perguntas você ao da live. Tem uma caixinha de perguntas <risos> ali também que a gente vai abrir depois, que aí também vai okay. ficar mais fácil a gente ir conversando por ali, porque senão não entram muitas perguntas, a gente não consegue dar conta de todas. E uma coisa que vem Perfeito. se repetindo aqui nas perguntas, Marcelo, é sobre a dosagem. Opa, deu um delay aqui. É sobre a dosagem Dó, é. da vitamina D, da vitamina C. Né? E eu acho que vale a pena a gente tocar aí no ponto de... Já veio alguém comentou ali também sobre uma questão da vitamina D, com pedra nos rins, que né, tem-se essa visão mas que para a gente chegar a uma super dosagem de vitamina D é uma quantidade muito grande. Muito grande, teria, muito né? grande. Eu então, acho que é bacana a gente falar um pouquinho da dosagem da vitamina D, da vitamina C, para que a gente tenha mantenha aí os níveis ideais, considerando sempre a individualidade de cada um, obviamente. Claro, quando a gente fala, claro. a gente fala muito geral. O que, que os estudos trazem é o que é o geral. Mas lembrando que eu acho que isso é fundamental, que cada ser humano... Tem uma constituição, tem uma, né, uma maneira de, de ter a biodisponibilidade dos, dos nutrientes maior ou menor. Né, o seu fígado, o seu rim, que são extremamente importantes para a vitamina D, funcionando melhor ou não. Então, tudo isso vai influenciar, mas de maneira geral, né, a gente pensar nessas dosagens para tanto crianças como adultos. Acho que é importante a gente também trazer isso, que vieram várias dúvidas aí sobre essa questão sem dúvida, Fran. Olha, eu até tive o cuidado de dar uma olhadinha recente para ver como que tá isso. Até final, a gente está sempre dando aula, tem que estar tá dando uma, uma uma uma pesquisada, sempre fazendo um update assim de de, de, de de final. Mas, por exemplo, é quando a gente fala hoje de toxicidade de vitamina D, já vou chegando chegando nesse nesse ponto para a gente chegar na dose. Tem estudos, tem uma revisão que salienta a função renal em vitamina D, avaliando a taxa de filtração glomerular e a taxa de, de síntese de geração de eliminação de creatinina. A gente vê doses, o, o cuidado, tá? Eu vou colocar assim para ficar mais fácil. A partir de 50 mil i por dia, durante no mínimo seis semanas, ao ponto de você atingir 150 nanogramas por decilitro. A partir disso, o risco onde você tem aumento da taxa de filtração glomerular, alteração da taxa de filtração glomerular e excreção de creatinina, isso já começa a acontecer. Então, nós estamos falando de doses e que, sinceramente, mesmo pensando até em doenças autoimunes, como se coloca, não tem necessidade de passar de 150 nanogramas por decilitro. Uhum. Então, eu digo, de 20 a 50 mil por dia, com no mínimo seis semanas, né ou seja, passar de seis semanas, isso é um risco e aí a gente tem que tá levantar a bandeirinha do atenção fala assim Opa pera aí não é por aí <risos> agora quando a gente pensa em, em biodisponibilidade e ensaios clínicos a gente observa que a sua grande maioria vão estar aí de 2.000 i até 5.000 i. é a faixa o range que a gente tem aí de níveis ótimos para gozar de benefícios clínicos agora uma das coisas que eles recomendam é sempre, olha, se eu estou já com níveis satisfatórios, eu posso trabalhar dentro da recomendação. Se eu estou falando de reposição, eu posso subir a dose. Então, o que eu, o que eu vejo hoje, e o que de fato a gente vê que na clínica também isso traz resultados, é de 2.000 e a 5.000i por no mínimo seis semanas, ou seja, a cada seis, oito semanas, dentro dessa dose, você avaliar por meio de exames laboratoriais, e aí a gente tem que pensar que tem, esse, tem que ser a 25 hidroxivitamina D, porque a meia-vida dela é de três semanas, e não a 1, 25 hidrox, porque a meia-vida dela é de seis horas, então o ideal é você fazer a 25 hidroxivitamina D e avaliar. Uma vez você chegando nesses valores, se você vai tra trazendo com uma dose um pouco maior, você entra numa dose controle, o que a gente tem observado que a dose controle hoje, ela tem ficado na casa dos 2.000 UIS como dose controle, e o que a gente fala de valores para a grande parte dos benefícios clínicos associados à vitamina D, nós estamos falando de 40 nanogramas por decilitro, até 60 nanogramas por decilitro. Tem gente que vai falar que é mais, tem gente... O que eu estou te colocando é a grande resposta clínica do, do, de todos os benefícios que nós estamos falando aqui, uhum. de 40 a 60. E com isso você tem níveis ótimos de vitamina D com essa dose de 2.000i. Veja que a gente tem estudos, por exemplo quando você passa de 60 nanogramas por, de, por, por decilitro, avaliando até mesmo a função gonodal. Tem estudos duvidosos, tem estudos mostrando que a partir de 60 nanogramas por decilitro, há até uma melhora da função gonodal. Mas tem estudos mostrando que passando de 50, há uma piora da função gonodal. Ou seja, aí começa aquela coisa, estudos lineares mostrando uma coisa, estudos em curva ou shape mostrando outras, então, é melhor a gente segurar dentro daquela, daquela colocação. Teve uma colega que colocou aí agora, só vou aproveitar porque eu olhei, ela falou assim, 10 mil i uma vez por semana. Se a gente partir da premissa que a vitamina D, a sua, o seu armazenamento é fígado e tecido adiposo, eu faço aquela continha clássica de dividir 2 mil. 2 vezes 7, 14. Então, se eu colocar uma dose de 14, 15 mil uma vez por semana, eu estou dando essa média de 2 mil UI por dia. Então, no uhum. meu entendimento, pelo que eu vejo, é, é, é, a quantidade de, de, de vitamina D que a gente precisa suplementar, eu vi uma colega falando assim, que não está entendendo muito em relação à a, a, a unidade, a, un, a 2 mil UI são unidades internacionais, e é a forma com que a gente suplementa a vitamina D. E para cada unidade interso, inter, internacional você tem uma quantidade em microgramas de vitamina D. Então é a dose de vitamina D que se usa para você atingir um nível ótimo de vitamina D no seu organismo. Então basicamente é isso que eu que a gente tá falando em relação à dose. E bom que já respondeu. Isso. <risos> E pensando nas crianças também, né, Marcelo? Acho que é importante a gente abordar. Teve alguém que também perguntou sobre crianças com autismo e a vitamina D, né? A relação do autismo com a vitamina D. É... A mesma coisa, as crianças, dos fatores que levam a gente, um adulto, a se expor e ter essa conversão, as crianças também tem essa esses mesma fatos coisa. Ser considerados né mesma coisa é, perfeito precisa e aí a gente acrescenta aí o que a gente comentou antes né o, o prato das crianças que nem sempre tem uma quantidade ideal de alimentos e diversidade que vai fornecer através desses nutrientes essas quantidades de vitaminas que a gente precisa Sem então dúvida. a importância também de olhar para as crianças né e principalmente para quem não para quem está em crianças em dentro de apartamentos Nesse momento em que a gente está vivendo agora, que nem deslocamento para as escolas a gente está tendo, é, mais ainda a gente precisa ter uma atenção né, de como estão essas dosagens de vitamina D e C para as crianças para que elas tenham um desenvolvimento saudável. Total. É, Fran, você pensa assim, é, isso que você está falando é tão sério, e eu digo que não é só nesse período que a gente está aqui de, de quarentena. Sim. É, Saindo da quarentena, a exposição que que a gente tem hoje em relação a, a raios solares que as crianças têm hoje é completamente diferente do que na minha época. Então, na minha época, a gente brincava, descia, jogava bola, sol, voltava, descia de novo, jogava em, né, em Brasília. Então, a gente fala que eram os, os, os blocos, os prédios, a gente descia porque saía do, do apartamento, ia para debaixo do bloco, quadra de esportes, futebol, para o dia inteiro no sol. Hoje você tem um conjunto de casos, de blocos, as crianças muitas vezes não interagem, até por segurança, porque não é um condomínio fechado, fica dentro do apartamento, tem medo que aconteça alguma coisa lá embaixo, vai para a escola. Hoje, as crianças se envolvem muito mais com a área virtual do que com a área física. Então, existe um pré-conceito de suplementação com criança que isso a gente tem que começar a olhar é, no, no, é, com, com mais carinho, porque... A criança é um absurdo. Às vezes você vê umas coisas, né, um absurdo suplementar. Tal, tem que ter tudo na alimentação. Eu acho também que tem que ter tudo na alimentação. Deveria desde que você Deveria ter. <risos> desde que você consiga fazer a, a, a, a, a intervenção alimentar. E eu acho que a gente deve continuar insistindo sempre nessa prioridade. Por quê? Isso é ensinar a comer. Você investir no hábito alimentar é você fazer com que aquela criança se torne um adulto saudável, um adulto realmente é, é cuidadoso com a sua saúde. Então, esse é um exercício que a gente tem que manter constantemente. Agora, o problema é, é um exercício que está dando resultado? O mínimo que ela está sendo feito é está dando resultado? Se isso não estiver dando resultado, você vai... Negligenciar a saúde da criança por conta de um preconceito que existe? Então, eu acho que é isso, esse paradigma, a gente precisa, é, sem sombra de dúvida, olhar isso com carinho, e de fato, acho que a gente precisa ter que começar a, a olhar e perceber. E aí, eu tomei o cuidado há pouco de pegar o último dado do IBGE, de crianças de 10 a 13 anos e de, e de adolescentes de 14 a 18 anos, eu fiz um apanhado. De vitamina C. E olha que vitamina uhum. C é fácil, teoricamente, você atingir as recomendações. Por incrível que pareça, dentro dessa faixa, eu até anotei aqui, ó, de 14 a 18 anos, no Brasil, claro que isso muda de região para de região, a gente vê um percentual de inadequação de 52% de vitamina C. Caramba. E de crianças de 10 a 13 anos, um percentual de 32%. Quer dizer, isso que nós estamos dizendo, que a dose de vitamina C por dia, é de, na média, é de 75 miligramas. De um ano até 18 anos, 75 miligramas que é o que a gente precisa. E esse percentual de inadequação está levando em consideração até 75 miligramas. Uhum. Ou seja, os adolescentes, as crianças nessa fase de 10 a 18 anos, aí 18 a gente está na pré-adolescente ou adolescente já entrando na vida adulta, estão chegando com um percentual significativo de inadequação de vitamina C. E aí se eu penso, por exemplo, em síntese de colágeno, eu preciso de vitamina C; em célula do sistema imunológico, eu preciso de vitamina C; síntese de sais biliares, eu preciso de vitamina C. E por aí vai. Então, assim, é, até a vitamina C que algo a princípio tão simples uhum. nem isso a gente tem conseguido colocar isso na sua magnitude né então por isso que querendo ou não são dois micronutrientes extremamente relevantes e que infelizmente a gente tem visto a cada vez mais o nosso estilo de vida sendo negligenciado é tendo um negligenciamento no consumo dessas dessas dois seja na exposição do sol que a vitamina D ou dos cítricos ali, pensando na vitamina C. E uma coisa que eu acho bacana de pensar na vitamina C, né? Quando a gente fala em síntese do colágeno, sim, para nós adultos, né? Síntese do colágeno, porque a partir dos 30 anos a gente começa, né? A não conseguir mais sintetizar o nosso colágeno na mesma quantidade. Mas pensando nas crianças, a, a parte de cicatrização, né, Marcelo? Que oh. as crianças, elas se machucam mais, elas caem mais. Elas precisam estar com esse esse sistema melhor para conseguir uma cicatrização e aí a vitamina Perfeito. C entra nisso também mas só Entendi. vou interromper um pouquinho porque tem uma pergunta que está bem recorrente aqui é vitamina D e vitamina K né? se essa associação é ok se deveria estar associado ou não qual qual é a, a importância dessa associação então se puder falar sobre a vitamina tá. D e a vitamina K 2 seria excelente tá o que que acontece eu vou é porque a gente para falar da vitamina K se eu fosse explicá-la direitinho que é um processo que a gente chama de hidroxilação da osteocalcina. É um nome bem complexo, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Imagina que o seu cálcio, você tem lá no seu osso, o cálcio tendo que se fixar no, no osso. E aí você tem um bracinho aqui que o cálcio vem e se liga e o osso está aqui embaixo. Você tem que criar o outro bracinho para segurar o cálcio. Esse outro bracinho para fazer a fixação do cálcio no osso, quem faz isso é a vitamina K. Então, esse processo com esse nome cabeludo que eu falei, basicamente é criar outro bracinho para pegar o cálcio e... Então, a vitamina K, a vitamina D, gerencia o cálcio e esse cálcio, para se fixar na massa óssea, ele precisa desse outro bracinho. E esse outro bracinho, ele é dependente da vitamina K. Então, basicamente isso. Se a gente vai falar da vitamina K2, vamos colocar assim, a meloquinona seria a forma mais biodisponível e a uhum. forma mais interessante de utilizar da vitamina K. Aí você tem o ciclo comple completo. Ainda tem outros minerais que poderiam entrar aí quando a gente pensa em massa óssea, mas assim essa excelência entre cálcio, vitamina D e vitamina K é a grande resposta para a fixação é, do cálcio na massa óssea. Tá? Excelente! Acho que essa... Essa simbologia, nesses né? bracinhos... Ajuda! Fácil de entender, né? Por que a uhum. vitamina K2, principalmente, a, a, a vitamina D, a suplementação, justamente aí para a saúde dos ossos. Isso é legal. Perfeito. Mas agora, a gente está com oito minutinhos aqui para encerrar. Eu vou abrir uma caixinha aqui onde as pessoas colocaram as dúvidas. Ótimo! É... Enfim, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas aqui para vocês. Vamos lá ver. O melhor horário para a ingestão da vitamina D... É uma excelente pergunta, gente. Marcelo, poderia trazer para a gente essa resposta? Vou. Bom, aí primeiro eu tenho que saber, primeiro, a vitamina D, qual que é o veículo que ela está usando? Então, por exemplo, vamos falar do, do, do da, o, o produto da Essentia. A Essentia usa o TCM e o azeite, e o, o, o azeite de oliva, oliva. Ou seja, uhum. quando você vai estudar sobre biodisponibilidade biodisponibilidade, quando a gente fala de um triglicerídeo de cadeia média e um de cadeia longa monoinsaturado, a biodisponibilidade é maior. Então, o diferencial está aí na questão do veículo. Se eu vou optar por qualquer outra fonte de colicalciferol, eu esbarro um pouco na maior biodisponibilidade. Então, para tentar compensar isso, é interessante você colocar em refeições que tenham nessas refeições a presença de lipídios. E aí você, em relação ao horário, como ela satura no tecido de pose e no fígado, o que seja que represente essa refeição que você tem, o um teor lipídico maior. Uhum. é A vitamina D ela é, uma, ela é lipossolúvel, né, que a gente chama. Então ela precisa de um meio gorduroso para que tenha uma absorção melhor. Se você já tem, como o Marcelo comentou, né, na suplementação, esse meio, esse veículo que a gente chama na, né, dentro da, dos suplementos, é, onde vai estar inserido ali essa vitamina, isso já é o ideal para que a gente tenha uma absorção adequada. Senão, a gente suplementa com refeições e refeições que tenham né, mais gordura. Diferente da vitamina C, né? A vitamina C, ela não é hidrossolúvel, então ela não necessariamente precisa ser é, tomada junto às refeições. Né? Perfeito. Você pode estar tomando em outro até, É até interessante, dependendo do que você está buscando você não não usar próximas refeições e ainda tem um detalhe que eu acho interessante colocar da vitamina C que quando a gente fala da melhor forma realmente o ácido ascórbico é a melhor forma do uhum. que outros mas existe um processo que é o revestimento da vitamina C e é importante a gente colocar isso a gente tem observado que pacientes em hiperglicemia, eles têm menos é, é, biodisponibilidade da vitamina C. Por quê? O transporte de vitamina C para o organismo, no intestino, ele é sódio-dependente. Se você tem uma, excess uma, uma excessiva oferta de carboidratos, em pacientes, por exemplo, que estão com a glicemia descompensada, você tem uma espécie de diminuição dessa absorção por conta desse transportador, de vitamina C, que ele é sódio dependente. Uhum. Um outro aspecto que a gente tem que considerar, é que o pH gástrico, ele é fundamental para essa biodisponibilidade da vitamina C. E se eu tenho um paciente com hipocloridria, que é baixa produção de ácido clorídrico, a gente vê isso muitas vezes, em, por exemplo, em pacientes que fazem uso de inibidores de bomba protônica, ou seja, os oprazóis da vida. Uhum. Então, isso impacta na absorção de vitamina C, então, quando você fala da vitamina C revestida, você isenta o impacto desse processo no, no sistema no, no, no estômago, ou seja, o estômago aclorídrico ou com hipocloridria com baixa produção de ácido clorídrico. Quando você dá na oferta na forma revestida, a vitamina C, isso aí não faz diferença, passa direto para o intestino. Então, é interessante a vitamina C revestida nesse tipo de paciente. E outra coisa que os pacientes que às vezes usam o ácido ascórbico na forma, que é uma excelente forma, mas tem desconforto gastrointestinal, a melhor forma também é usar a vitamina C revestida. Então é importante salientar isso, porque às vezes a, a, a forma com que você oferta isso, dependendo do seu estado clínico, modifica a resposta que você tem. E outro ponto que eu acho importantíssimo, o Fracê me permite comentar, quando a gente fala de doses de vitamina C, quanto maior a dose de vitamina C, pior é a absorção, tá? menor é a absorção. Então, o mais inteligente é você trabalhar com doses pequenas que vão variar aí de 75 a 150 miligramas, que você vai chegar a ter 80, 90% de absorção. Se você sobe para doses acima de 400 miligramas, essa biodisponibilidade é menor. Então, se você vai usar, se você pensa, por exemplo, uma dose de 150 mg por dia, se você faz, divide, por exemplo, ali, em duas doses de 75 miligramas, você está com o um máximo de absorção de vitamina C em dois momentos, com uma dose pequena extremamente funcional, que vai gerar resposta clínica. Então, é, quando a gente vê estudos, por exemplo, com doses de um grama de vitamina C, por exemplo, no exercício físico isso não é bom, inibe a resposta adaptativa no músculo. Por outro lado, se eu tenho um indivíduo fumante, a gente vê que 500 miligramas de vitamina C diminuiu a contaminação por chumbo em indivíduos fumantes. A gente, não sabe, a gente não sabe se é porque diminuiu a, a absorção, ou se aumentou a excreção de chumbo. Então, por exemplo, você está falando de um cara que é fumante, né? Eu falo que eu não posso ficar muito contando isso para os pacientes que são fumantes, porque aí eles continuam Achar fumando pode... <risos> e, é, e suplementando com vitamina C. Mas é, uma, é, uma, é uma, uma ideia. Mas, enfim, o que eu acho que a gente deve fazer é a história de doses pequenas de vitamina C, dentro da característica a gente tem pacientes com obesos com resistência à insulina, descompensado na dieta e com, e com muitas vezes desconforto, alteração gastrointestinal, a vitamina C revestida, para mim, é uma forma mais viável que a gente tem de ter uma boa biodisponibilidade da vitamina C. Legal. Nossa, bem lembrado isso, Marcelo. E a gente está aqui, gente, faltando um pouquinho para terminar. É muito bacana isso de poder contribuir né, para um conhecimento de poder a gente poder falar né, sobre a suplementação e poder beneficiar mais pessoas. É esse o nosso desejo. É, Com falar. certeza. E essa transmissão de, do que a gente conhece, né, Marcelo? Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, de poder transmitir, faz sentido também para né? a gente. Sem dúvida. Sem é, dúvida. Tem a mesma opinião a respeito disso. Então, muito legal. A gente várias pessoas aqui pediram, outras tiveram outras perguntas. A live vai ficar gravada. É, e a gente vai tentar responder aí essas outras perguntas né, ao longo da semana. Até é legal, porque a gente pode produzir conteúdo a respeito disso. Marcelo, obrigada por estar tá aqui. Imagina! Tempo. Obrigada por essa conversa fantástica, esclarecedora. Imagina! E a gente vai fazer uma live também sobre colágeno. Ninguém falou ainda que não aqui, mas... Não, mas a gente faz, tem faz. Vários, não tem problema. Vários, Eu tenho as pessoas pedindo uma live sobre colágenos. Vamos e fazer. Tem um tema que é muito legal de falar. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, sem obrigada, dúvida. gente, vocês que ficaram aí até agora, né? 10 horas da noite aí com a gente. Obrigada, Marcelo. Imagina, Fran, primeiro eu te agradecer. assim, Você sabe que eu adoro conversar com você. A gente tem. Sempre que a gente fala de nutrição, é, é, a, a, a coisa flui. Saem é. boas conversas, boas ideias, boas estratégias, enfim, sempre em prol realmente da nutrição e sempre pensando o que que a gente pode fazer de melhor, enfim, com a informação. E acho que é bacana quando a gente vê a sala cheia de pessoas interessadas pela nutrição. Isso quer dizer que elas estão interessadas em estilo de vida e informação para o estilo de vida. Então, agradeço a você profundamente. Agradeço a Essential pela oportunidade de a gente ficar batendo esse essa conversa legal que se deixar, você vê, deu uma hora, se deixar, a gente passa conversando e a todo mundo que realmente viu aqui uma, nessa, nessa live uma oportunidade de, né, de, de compartilhar a informação. E o recado que eu deixo é assim, faça um bom uso da informação, faça um bom uso de tudo que vem sendo ensinado uh, em prol, seja, em benefício próprio, e para os profissionais de saúde, sem dúvida, é, estendendo isso aos seus pacientes. É isso, tudo. gente. Um grande abraço a todo mundo. Demais, e hein? vamos sim levar a ideia de fazer mais lives adiante. Com certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada Imagina. por vocês, gente. Beijo tchau, bem tchau. grande e até uma próxima. Até breve. Até breve. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, gente.